Boa tarde, galera! Salve, salve, cartoleiros da Brasil de volta! Isso aí, para mitar com um convidado todo especial hoje aqui ao vivo, nosso querido Carlinhos! Bora lá, tudo bem aí, galera? Isso aí, agora num formato diferente, nosso querido Márcio Coelho, da sua residência lá em Nova York. E aí, Márcio? E aí, Luiz? Boa tarde, né? boa... início de noite, boa tarde ao Carlinhos, também grande amigo aí. Tá bem acompanhado hoje, Luiz. Tá bem acompanhado. Hoje eu tô bem acompanhado, rapaz. Eu trouxe o sósia do William que O William Twitter agora está também ao vivo lá na sua casa, na cobertura da Avenida Brasil. Aquele parte hotel lá na Avenida Brasil, na cobertura. Agora também não quer mais presença física. E aí, William Turtra, tudo bem? Tudo certo, Luiz. Boa tarde para você. Boa tarde aí para todo o pessoal. E mais uma vez estamos de volta... Fizemos o assado aí o pessoal ganhar carros, é, é, ganhar muitos prêmios altos. E, enfim, esse ano, mais uma vez, vamos conseguir isso. E uma boa tarde para Carlinhos aí, seu convidado. Com verdade de alto gardo, hein, meu? Rapaz, é, agora já. arrumei um rapaz que entende de futebol aqui, William Turtera. É, ah, vamos é... lá, vamos Náutico? Não. Náutico. Você tá na Série B? Você parece o Ilha Twitter, vai ser bem para substituir vestido ah, não, tá. mano. Vamos lá, então. Então vamos começar com o rapaz que é o mais estudioso aqui no futebol, Márcio Coelho. O que, que você espera esse ano do nosso Campeonato Brasileiro? Olha, Luiz, o Campeonato Brasileiro esse ano promete ser equilibrado, hein? Equipes aí se reforçando. Tivemos o São Paulo campeão paulista, o Flamengo mais uma vez campeão carioca. É, o Palmeiras, né? infelizmente, esse ano ficou com... Alguns vistos, mas ainda assim é um time forte, é um time favorito. Então, temos chances aí de ter um campeonato muito disputado né? Inter, Grêmio, trazendo o Logo Costa costas de novo. Então, grandes nomes do futebol retornando, né? equipe se reforçando para um campeonato que, na minha opinião, vai ser muito mais disputado, acredito que o do ano passado. A gente teve aquela finalzinha, última rodada, praticamente, para decidir o campeão. Esse ano, podemos ter de novo esse. Esse campeonato totalmente equilibrado, na minha visão, de acordo com o que os times vêm apresentando aí nos seus elencos. Ah, isso aí. E você, William Turtera, o que, que você espera esse ano para você? Quem que é o favorito ao descenso, William Turtera? Favorito, na minha opinião, é, vai aí entre Flamengo, que tem uma boa equipe, né e o São Paulo. É, são dois times aí... Ou tem... William Turtera... Há o descenso, é William Turtera. O time que vai lutar para não cair, William Ilha Turtera. Ah, você falou para não cair. A descenso, minha... descenso é para não eu cair. Não Continua a, mesmo. A minha internet está picotando, Luiz. Eu, eu acho que ah. quem, quem não vai brigar para não cair é aquele time lá, o, o campeão dos campeões. <risos> Qual seria... Olha, cara, eu acho que um time que vai estar vai tá brigando... É difícil a gente falar sem ver a, as quatro primeiras, primeiras rodadas, né? Mas a gente vê que um time assim que não... que, que, que Como se diz? Que, que não vai chegar lá. Hum. Que é um time que não vai chegar lá. Que a gente pode se dizer... Vamos pegar aí um... Rapaz, você me pegou com essa pergunta, hein? Eu vou te ajudar, vai. Os que acabaram de subir, América Mineiro, não, Juventude, não, não, Cuiabá, vezes, existe... é... normalmente eu esse acho... times têm dificuldade não. de se manter. Não, eu acho pelo contrário, eu acho que os, que os times que chegam, eles chegam com, com, com corda total. Eles não chegam. Ai, ah, nós chegamos da segunda, nós vamos ser o, o cavalinho. Né? Por muito pelo contrário, vai ter time aí que vai bater em time grande. Então eu não tenho assim uma análise imediata para você. Sendo preciso. Daqui quatro rodadas você vai cravar o seu palpite. Daqui quatro rodadas eu cravo aqui para você quatro. os quatro rebaixados. O esporte clube Corinthians Paulista tem mais três. Pode ser. A gente Pode vai ver. <risos> eu acho que o Cuiabá é o time que tem mais chance de fazer uma boa campanha. Pelo é lógico. Aliás, o Cuiabá montou uma base muito boa, um goleiro. Esse, né? tá A dupla né? de Zaga é muito boa. Com Anderson Conceição. Agora vamos dar ouvidos ao nosso convidado, DJ Carinhos. O que, que você acha, o que você espera esse ano do nosso campeonato? Gente, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bem legal. Valeu, Luiz. Márcio, Twitter aí. Sou um amante de futebol. Malemar, bato canela aí com, com os amigos, né? Mas jogo a cartola já há quatro anos. O cartola, né? Não a cartola. Bom, e a respeito de descenso e campeão... Lá para a 37ª, 36 eu cravo. Você crava? Eu cravo. que pode ir ainda, hein? Agora não dá. Então, beleza. Já não dá. Galera, você que está acompanhando o nosso programa, agora a Rádio Brasil vai dar prêmio toda semana na rodada. É toda semana. Aonde que a pessoa tem que entrar, Carlinhos? Você vai lá na sua Liga do Cartola e você vai procurar Liga a Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Legal? E você vai... Pediu o convite para participar dessa nossa liga. Isso aí, toda semana, uma linda caneca para quem fazer mais ponto na rodada. Fez mais ponto na rodada, ganha uma linda caneca. Toda semana você estará concorrendo. Vamos ver quem vai conseguir fazer uma coleção de caneca. E no final do primeiro e do segundo turno, teremos prêmio para o primeiro, segundo e terceiro colocado. O que, que vai ser, Carlinhos? Alinhamento e balanceamento para o seu carro. Legal? Tá Olha, bom ou não? rapaz. Se bobear, vai vir até os pneus futuramente. Quem, né? sabe, Quem, sabe, né? Né? Quem, Quem ganha sabe o patrocínio? O Turtra que tá com o carro careca lá, os pneus encostados. Olha que caneca maravilhosa, rapaz. Olha só, hein? Então você pode entrar na liga, você vai lá, entra no Cartola, Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste, manda o seu convite, o nosso querido Júlio Vitorino, que comanda lá. Vai aceitar, a gente já está com 348. Oito. Oito, ó, já subiu aqui 348 participantes. Foi eu que entrei agora. Foi você que entrou? Foi, claro. Você quer ganhar a caneca? Mas, claro. Mas você né? pode? Lógico que pode. Rapaz, e nós quatro, acho que a gente tem mais chance de ganhar o Turtera. Ah, eu acho. Que é quem escala mais errado? <risos> é verdade. E se você tem alguma dúvida sobre o programa, sobre a premiação, se você quiser vir participar também, manda um oi pra gente pelo WhatsApp também no 997-8249-67. 997-8249-67. Esse é o WhatsApp exclusivo da Liga Cartoleiros da Brasil. E vamos falar da rodada, Carlinhos? Vamos lá, né? Rodada não é começa, começa o campeonato? Rodada é Sabadão. Sabadão é quando? Sabadão horas, é. é amanhã. Amanhã? Márcio Coelho, quem Quarta joga amanhã? conhecido como amanhã. Isso, amanhã às 19 horas... Na Arena Pantanal tem Cuiabá e Juventude. Já um Cuiabá e Juventude. De... Abertura. O William Direto e reto, quem ganha? Cuiabá. Cuiabá? Quem faz o gol? Walter. É o único que você <risos> conhece, <risos> do Cuiabá. De pênalti. De Mas pênalti. É, Elton o eu também acho que o Cuiabá vence. Vou colocar aí, igual do Elton, que é uma das minhas opções no cartório dessa rodada. Verdade. uma coisa. É. O Cuiabá. Ó, oh, escuta isso, o Cuiabá vai ser um time que vai ser pedra no sapato de vários times. Mas o Cuiabá é um, um clube, clube estruturado, clube. é um clube empresa, é um clube de capital. O Red Bull Bragantino, quando Sim. subiu de 19 para 20, é a mesma estrutura praticamente, que o Cuiabá tem agora, de 20 para 21, na minha visão. Então, acho demorou demorou para ir para cá, vai mas depois trabalho. foi embora. Né? E o Red Bull não acertou a mão é. de goleiro ainda, né? Exatamente. Entendeu? Não acertou a mão. Carlinho, <risos> Cuiabá e Juventude. Cuiabá, 1x0, gol do Gabriel Gava. Gabriel não, Rafael. o é Gabriel, Gabriel é cantor, eu sou Gabriel DJ. Gabriel Gava é cantor. Ah, ah. Olha lá, William dança, rapaz. Eu também acho que vai ser 2x0 e o meu zagueiro vai meter os dois gols. Anderson eu, Conceição. Ô, oh, meu zagueiro, filho. Anderson Conceição, tá lá no meu time, tá escalado. Eu, bom jogador. Ô, oh, oh, Turtra, qual que... O que você está usando de plataforma para você escalar na primeira rodada? O que, que você está usando? Os caros, baratos, intermediário? Intermediário. Na zaga, eu tô com... Na da zaga para trás, eu tô indo com um time bem barato, o mais barato possível. O meio também. E, e, e no ataque, a gente deu aquela peladinha, assim. Colocou um, um pouquinho mais caro, né? Mesmo mais sem caro. poder na primeira rodada, que é bom economizar. Eu dei aquela enxugadinha mais forte ali no, no, no ataque. Eu tive que, que dar uma pelada. Carlos, qual que é o segundo jogo da noite? Bahia Santos, hein? Lá em Salvador. Apesar de ser torcida ainda, né? É. O campeonato ainda estranho. Mas é um mas... jogo que o Santos foi eliminado da Libertadores foi. e o Bahia foi eliminado da Sul-Americana. Fernando Diniz já começou, né? É. Já começou a fazer o trabalho dele, na minha opinião. Quem ganha? Eu acho que da Bahia. Bahia. E você, William Turtera? Bahia. Bahia. E você, meu querido Márcio Coelho? Empate. Empate? Com ou sem? Sem gol, 0x0. 0x0? Mas é um jogo de Primeiro correria. 0x0. 0x0. Ah. A a é. William Turtera, para encerrar a rodada de sábado à noite, quem joga? São Paulo. E? tricolores. Os dois pó de arroz? Ô, oh, louco, eu não falei isso. Eu falei os mas dois... Mas não, mas tricolores. você sabe a história do pó de arroz? Eu, eu já ouvi falar. Uh, uh, uh, mas você lembra? Se você ouvir falar, você lembra o motivo? Não, explica aí, Luiz, que você é mais... O Márcio Coelho vai lhe explicar, porque o Márcio ah, Coelho... É igual na escola. Você também não sabe? Eu não sei. Pô, ele lê... Ó, oh, o pouco que eu sei que era é. por conta dos times da alta sociedade, não é? Usava o pózinho na cara lá... E era o era um... Fluminense foi escalar um jogador negro, que não podia, isso. e passou o pó de arroz, Sim, né? informações é isso. Não, então. Pó de arroz, Turcara, aquilo que você passou nessa cara sua, na testa, para não ficar brilhando na, na tela hoje. O pó compacto da sua senhora esposa. Entendeu? E quem ganha, Turcara? Rapaz, eu acho que o São Paulo ganha. O São Paulo vai ser um. O São Paulo vai ser um tiro reto nesse campeonato aí. Quem, quem puder que pare ele, porque o São Paulo, dessa vez, vai embalar, cara. Acredito. Vai embalar? Eu. Mas o Fluminense, a galera não esperava nada na Libertadores, caiu no, no grupo, teoricamente, o mais complicado. O mais complicado, se classificou em primeiro lugar. E você, Márcio, quem você acha que ganha? Você nem é parcial como você sempre é. Hum. Eu acho que São Paulo ganha também, mas o Fluminense realmente, o, só que o grupo do Fluminense teve muita, como falar, né, foi meio embolado ali, né? Tivemos algumas complicações, principalmente com o River Plate, né? Que seria teoricamente o, o time mais forte dentro da chave, né? O que todo mundo esperava que ia, acabou tendo problemas com, até com a pandemia, né, com o Covid. Mas assim, o time do Fluminense é bom. Idade elevada, né? Temos né, assim como o ataque, você é fala, né? é isso. Mais experiente, mas nesse jogo, São Paulo e Fluminense, para mim, São Paulo tem mais vantagem em vencer, até por jogar no Morumbi. Mesmo mas mesmo na assim, última na última rodada, sim, mas na primeira rodada, quando começou a Libertadores, o River veio com a força total para o Maracanã uhum. e o Fluminense jogou muito bem. Jogou muito. Não, o Fluminense não é um mau time. Ele, pelo contrário, merece ter. O, o Roger conseguiu colocar a cara dele na equipe. Isso, conseguiu. E assim, muito se falava até do Renato Gaúcho em retornar ao Fluminense, mas eu acho que a chance maior dele é retornar ao Flamengo. É. Não, não conta, conta pra ninguém. O Ronato Gaúcho vai ficar esperando o Palmeiras ou o Flamengo. No Brasil, ele ah, só tá. quer dirigir os dois. Ah, ele quer ele. dirigir. No Corinthians, ele ficou negociando pra não ficar feio, chato, pra falar com o Carlos é. no e tal. Você entendeu? E tem que dar razão a ele, né? Não, tem. Ele, ele tá ali, ele vai esperar. Quem cair primeiro, opa, eu vou. Querido Carlinhos, manda quem ganha no sábado? São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. O São Paulo encrespou. Em encrespou? Em encrespou. Em Você São acha? São Paulo isso? voltou a ser um time que vai jogar bola. Então, eu acho Seja que nada... meio mandinar, ajude os nossos amigos cartoleiros. Quem vai fazer o gol? São Paulo? Olha, eu vou jogar Luciano ah. à frente... E o Arboleda não joga, depois não, eu não, fiz, não, né? Eu ia falar o Arboleda. De novo, né? né? Mais uma vez. Mas... Lembrando que o Luciano, Luciano tá Talvez o Pablo cara. se jogar também. Não, o Luciano ainda não está disponível. Lá. O Sayona disse que ele vai jogar, mas ainda eu procurei no cartão, queria colocar também, mas ele não está lá ainda. Tem mas razão, Marcos. Somente o Pablo disponível. Hum, tem razão. É a mesma coisa que nada. Mas eu também iria mas... de Luciano, o nosso diretor aqui falou que o Pablo é igual o mulher Turtera jogando bola, mesma coisa que nada. Ô, o Turtera é bom de bola, já com ele, é, Ô, filho, eu o, pro o Turtera Nárcio. ele joga bem lá no condomínio onde ele tá morando, no é Brasil, com a criançadinha de 6, 7 anos. É essa. Aqui é jogador raiz, rapaz. Jogador raiz, é. né? É. Jogador raiz pinta a barba? Pinta, hoje faz de tudo, pinta até ah. a unha. E domingo de manhã tem futebol, Carlinhos. Tem de novo. Futebol domingo de manhã aí. tem quem? Tem o Galo, né? Um dos favoritos é, ao título. É, o Hulk vem aí é, o Brasileirão é. novamente. Vou pegar o Fortaleza. O Atlético Mineiro, William Turter, foi o primeiro campeão brasileiro e só tem um título. Isso aí aconteceu em que ano? 1900 19... e... e. Vai que é a torcida tá soprando você? você. Deixa... Não, cara, pior que eu sei. Você é... sabe. Que ano você nasceu? Não, não foi. Mas tira, tira 11, 80, dá quanto? 80. Foi. Tira 11. Quem tira 11, o quê? Tira 10, então. Foi. Ah, rapaz. Foi... Ele foi o primeiro campeão cara, brasileiro, cara. né? É. 71. Eu ia falar 69, cara, 70. Eita, é. Vamos mandar um abraço aí, meu querido eu Carlinhos, sei. quem tá... Ah, você tá de sacanagem Eu falar pra você Mandar um abraço pro nosso querido Pedro Almeida E aí, Luiz, aqui na Minatel Todo mundo acompanhando o programa Parabéns e sucesso Mandar um abraço pro Raul Pro Leco, lá em Barueri E aí, Marcião, quem tá acompanhando você aí Nas suas redes? Ixi, eu nem tô com as redes abertas aqui, viu? Você não tá? Você tá com as redes aí, fechadas? É o Leandro Martins hoje, né? César, rapaz, que tem uma rede de drogaria lá em Alphaville. Um dia eu fui na parteira dos caras, tem vergonha. É, né? Imagina. Ah, pai do céu, eu cheguei rico, com o meu Porsche descascado, sem cor, ferrado. Fui numa festa, lá não sabia nem por onde entrava. Aí o Carlos falou, entra é, tá naquele elevador. E ele quer caneca. Ele, ele quer caneca, Vamos. ele falou que ele vai ganhar, rapaz. Boa, Leandrão. Você ele sabe qual é o apelido é é é é é é é é do Leandro? Não sei. É Einstein. O dia que alguém descobrir por que, que o apelido dele é Einstein, me procura, para uma caixa de cerveja. Ele deve estar rindo essas horas. Boa, é. boa, Pode pesquisar. E você, Turta? Não... Não... Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Te... Eu está pesquisando. pesquisando, 1971, Turta. Está pesquisando, ele tem que estudar agora. Que você não, vai eu estou olhando quem está online aí no. no, no, no, no... Então, quem está online com você, William Turta? Está o Pedro Almeida, né, que falou aí do. do mandou um abraço para você agora, o Raul Pereira falou que o, o, o campeão voltou. O Raul torce para o Raul tá no mesmo time do nosso querido Márcio Coelho. O campeão voltou, hein? Voltou? Realmente. Demorou, mas voltou. Rapaz, isso é bonito de ver, né? Como um cara consagrado, rico, conquistou tudo, ficar emocionado com o título igual o Murici ficou, né? É bonito de ver, cara. E mostra que teve muita participação dele com a comissão técnica, né? Porque o São Paulo era um outro time totalmente diferente antes. Você vê que o Murici ele chega, ele conhece o clube, ele gosta do clube. Então, ele tem essa identificação, ele busca o quê? Trazer o que é de melhor para o clube. Ele não quer jogador ainda ali só para ganhar dinheiro isso aí fora. Ele quer jogador que veste a camisa, que honra. Molecada da base também, de parabéns, muitos ali, como o próprio Lisieiro, que teve uma ascensão, depois né, acabou se lesionando, não jogava mais, voltou jogando muito. O Luan, que no ano passado, na final contra o Corinthians, né, infelizmente teve uma falha que a bola bateu nele fazendo gol. Ele sentiu muito aquilo, mas ele deu a volta por cima e foi decisivo esse ano. Então, essa recuperação do elenco do São Paulo passa, sem dúvida, pelas mãos do município. Então, beleza, beleza. Márcio Coelho, qual que é o próximo jogo da rodada? Aí vem Ceará e Grêmio, né? Não, opa, Flamengo. É isso aí. Flamengo, Flamengo, Ascara, não, não. Horas, volta, aí, tá. volta no Ceará primeiro. Ceará, Ceará e Grêmio. Primeiro? Vamos, Vamos falar lá do Ceará, às né? quatro horas também. Lá. E para você, país. quem ganha esse confronto? Ceará, gol do Jael Cruel. E você, boa, Carlinho? Boa, boa. Eu estava com o Viseu até há pouco e ele foi cortado, né? não joga. Não? Não joga. Viseu Eu estava no meu banco de reserva. Viseu, Viseu não joga, é, mas eu também vou de Ceará. Acho que o Ceará vence 2x1. 2x1? Um. Um? Eu acho. Opa. E você, William Turtera? Eu, eu acho que dá o Ceará, tá jogando em casa, o Grêmio já... O Grêmio, o Grêmio como todo começo de campeonato, não, não dá parece que não dá aquela importância. Então, Nossa, o Ceará tem né? a face esse jogo. Silvinho ah. vai me der, no Corinthians, Júlio. Silvinho? Corinthians, né? É um cara que já jogou lá, conhece o Corinthians, pode ser. Silvinho começou de treinador na temporada passada no Lyon. É, começou alto, né? Começou... campeonato tem três times três times PSG quem ganhou o Lyon né? o Lille e o Mônaco. quatro vai começou o Lille né eu em dez comecei. jogo ele pegou um dos do, desses três e os outros ele perdeu tudo rapaz eu não sei não hein? Eu acho que o Silvinho ó tem que dar pia, tem com que o Corinthians. tem que trabalhar viu se o pia. time não ganhou dois jogos que foi no mundial você tá falando o quê <risos> mas lá só foi dois né <risos> Ó, eu, a respeito do Silvinho, que o, o Vitorino falou aí, eu acho que não vai dar certo. Eu acho, tá? Impressão inicial. Chegou já com toda a panga de, sabe? Esquema não, de quatro, mas tem cara de, não tem cara de Corinthians. Tudo bem, jogou lá atrás em 95, 20 anos atrás quase. Eu acho que não vai, infelizmente. É. E o Corinthians tem um problema esse ano, né? Se não der certo o Silvinho torcida vai aguentar sete, oito rodadas. Quem vai querer assumir a bucha? Quem quer vir treinar o Corinthians? Quem quer vir jogar no Corinthians? Que antes falavam, teve uma fase no seu Palmeiras. Sim. Certo? Sim. Com o Moreno, lá o centroavante não quis jogar, jogar no Palmeiras. Agora, o que o Palmeiras passou sete, oito anos atrás, antes do Paulo Nobre, está acontecendo com o Corinthians. A turma pensa para vir jogar no Corinthians hoje. É pensa a pressão, pensa a cobrança e pensa em não receber. Renato é Gaúcho é o exemplo pra, clássico, né? Porque disse o não. Agora só falando a respeito mais uma vez para finalizar o Corinthians, eu acho que o Silvinho vai depender muito da Copa do Brasil. Copa que do é Brasil. o tiro mais curto do Corinthians. Né? Grana no bolso e título na mão. Então eu acredito que... Eliminou a Copa do Brasil? Um abraço. Um abraço. Pelo amor Crava do... aí, grava, marca aí o link certinho, depois vocês me cobram. Ó, o Márcio quer crânio nisso aí. Ele <risos> faz até o dele. <risos> É. DJ Caílios Andrade, você sabe qual que é o jogo que a Rádio Brasil vai transmitir domingo às 16 horas? Jogaço, os dois últimos campeões da Libertadores, jogaço Flamengo e Palmeiras, hein? Flamengo e Palmeiras, Jogaço. os dois times vão jogar com os times principais no domingo, com força máxima. Curioso, né? Você no meio de uma competição como a Libertadores... Mas nem... É. O sorteio é quando da Libertadores? Terça-feira. A do Brasil semana que vem, né? Isso. Isso. Então, mas os três pontos de agora, vários mesmo, três pontos no final. Né? Pontos. Você já não falou que tá picotando aí na Avenida Brasil? Avenida Alfa Brasil aqui. aqui embaixo, né? Alphaville aqui. É, olha lá, tudo planejado, olha lá os móveis planejados. Semana que vem vai colocar os livros. Tem que colocar uns livros ali para turma achar que lê. É, você lê. Um você não rádio tem livros rádio. rádio. É só rádio. O negócio é só rádio. Ó. E a Turtra, quem ganha domingo? Eu acho que dá empate. Empate? Com zero ou sem zero. gols? 0 x 0. Jogo feio. 0 a 0. Jogo feio. Feio? Mas é. você escalou o Gabigol, você escalou não sei quem, vai ser 0 a 0? <risos> Não escalei o Gabigol e não vou escalá-lo esse ano que eu odeio esse ser humano. Ele escalou tua vez, o Gabigol foi expulso. É. De capitão dele ainda. Tá explicado. Tá explicado. Não tô, tô é contigo, contigo, isso, tô não. contigo. Eu não, eu lá na frente no Flamengo eu faria melhor que ele. Oh. oh, oh. Tira, Jay. Márcio Coelho, na sua opinião, <risos> domingo no Mas confronto é dos favoritos. Hã? Palmeiras, Gol do Luiz Adriano. 1x0 para Palmeiras. 1 a 0 para a 0 Sociedade Esportiva Palmeiras? Exato. Olha lá, hein? Carlinhos. Tô com o Márcio. Também? 1x0 Palmeiras. Só não vou falar quem é o gol, mas eu acho que, eu, como o Rogério Sane falou, o Flamengo toma gol muito fácil. E o Palmeiras é um time muito agudo. Então acredito que o Palmeiras Você acha vai... que o Rony vai correr nas costas do, do Felipe Luiz? Também. Também? Também. Será que o Felipe Também. Luiz tem fôlego para acompanhar? O Isla, se não inverter de lado, tem fôlego para acompanhar? Não tem, não tem. Não o Palmeiras fez. tem uma saída muito rápida, né? É. É, é verdade. Eu acho que é 2 a 0 para a Sociedade Esportiva Palmeiras sem tomar partido. E quem faz? Quem faz? A... Patrick de Paula e Rony. O Rony Roost, caraca. Rony, o Rony tem que parar. Rony. O negócio que ele faz gol só na Libertadores. Vai sendo os Artilheiros no Brasileiro. Por quê? Palmeiras está chegando três jogadores. Um jogador. Um meio refúgio, outro refúgio. Dudu, Davidson e Borja. O que, que vai fazer com esses caras? Vai para onde? O Borja foi construção ensondado no São Paulo, né? Ó oh, que benção! Ah, rapaz, é esperto, né? <risos> eu acho que é legal. E o Davidson é a cara do Corinthians. É, o Corinthians é a cara é. do Corinthians. É, é a cara é. do Corinthians. O Davidson é Borg. O Davidson também. Vou fingir que tá picotando aqui, que eu não quero nem responder isso aí. <risos> o Turtero, o Tardelli tá chegando no Corinthians. O Tardelli. O Tardelli, o Tardelli, Tardelli já, joguei já joguei bola ali no, no Campinho com ele. Já, né? Hoje tá saindo a notícia que o Santos abrindo negociações com o Diego Tardelli. Ah, é? é? Olha lá, hein, rapaz. Aí, sim. Ah, bem. Continuando Continua na rodada. Vamos continuar a rodada no domingo. Esse jogo interessa ao Turter aí ao Silvinho. Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians estreando em casa contra um dos times que é candidato a cair. William Twitter, o que vai acontecer nesse jogo? Corinthians. Corinthians o quê? Ganha? Tá com essa <risos> hum, Corinthians. Vai, é, filho! É porque, não tem, é porque não tem aquela empolgação ainda no começo de campeonato. Mas o Corinthians ganha. O Corinthians é é um time que vai sofrer. É. É. As seis primeiras rodadas Vai ficar naquela Sabe? É. Mas depois, meu amigão, o vai perde. chegar Vai meter o pé no, no, no, no Silvinho E o <risos> vai voltar pra ajudar nós Caribe vai voltar? Vai Ai do céu Eu vou falar pra você, se o Corinthians ganhar Do Placar com o nosso querido Leandro Martins César, tá falando Ele vai ser o líder da primeira rodada 3x0 Tá empolgado, hein, Tá é. é Empolgado, jogador. né? Marcel, como vai ficar? Corinthians e é Atlético. Ó, sem clubismo, o Atlético Goianiense ganha de 1 a 0. <risos> sem clubismo. Vai ser é a rodada dos visitantes. Eu, eu sou São Paulo, mas é porque o Atlético Goianiense é um time que costuma dar trabalho. Venceu é São Paulo no passado, já, já aprontou para vários grandes. E eu acho que esse ano eles vêm de novo. Pode, que ele está praticamente com a mesma base do time. Mesma base? O, o Jean está lá no gol, Márcio? Não, o Jean saiu já. Jean, Jean saiu. Não faz diferença. Não? Não, mas é o Roberto, que é bom. Roberto é o atacante é. lá, né? É. Tá sendo é. soldado. Carlinhos, tem... Corinthians e Atlético. Poderia ser tão simples, né? É. Corinthians e Atlético. Né? Não. Não, não, é de Goiás, né? O Mineiro é, não. É, então, o mineiro, Imagina. Né? É o confronto da Copa do Brasil, aliás, que eu estava citando há pouco. É o confronto então, da Copa do já Brasil. Já é para o Silvinho começar a estudar. né? Estudar. Então o professor chegou agora, o Corinthians acho que leva, porque os caras vão correr um pouquinho mais. Aquele ah, jogo é? do Corinthians goleada de 1x0. 1x0? Aquele sufoco. Gol do Fagner de perna esquerda. De e, esse jogo vai ser 1x1. A 1x1, a um empate. Aquele jogo feio de ver. Bola espirrada daqui, bola espirrada de lá. 1x1. Vamos pro o próximo jogo da rodada, Márcio. Chapecoense e Bragantino. Lá na Arena é, Mas é Bragantino ou é RB? É Bragantino, né? RB só é o investidor, o patrocínio, né? Vamos dizer assim. Que é o mais importante, né? É, é o cash. É, é RB, né? RB. É RB. Porque ó, é RB. na Áustria é RB, na Alemanha é RB. Você entendeu? Por que aqui no Brasil a turma não quer falar RB? Não, na Fórmula Mar 1. Lá ah. fora é tratado como likes e coisa, e Salzburg, né? Eles nem falam Red Bull lá também. Não, fala RB, lá, Estelis. É, é que e era, quem ganha? Nossa, nossa, Bragantino. A Chapecoense já vem a balada que perdeu o Catarinense, né? É. O Havaí ontem. Então, a Chapecoense é um dos, para mim, é um dos favoritos a brigar para não cair, viu? A Chapecoense, infelizmente, é, volt, né? Felizmente voltou, é. mas ainda não conseguiu ficar consolidada ainda. Mas nesse jogo, o Bragantino, para mim, é um time mais estruturado, Léo. Né? E o, o Bragantino, sim, né? tá com a mesma base do ano passado. Edmar na lateral, Claudinho, Lucas Evangelista, tá com a, com a espinha dorsal. De do né? O zagueiro lá do Flamengo também está emprestado lá para eles, né? É. Sim. Uhum. Até... William Turtera, você, quem ganha? Também acho que é o Bragantino. O RB, porque o... a Chape, cara, depois que aconteceu tudo aquele... Aquela tragédia lá, o... o... Sabe, acho que vai ter que ter... Ainda vai ter... vai ter que reestruturar muito, ainda vai ter que trabalhar muito em cima do time. Então, acho que o RB ganha tranquilo. E eu torço muito pela Chape ainda dar certo, né? Mas... Mas mesmo após a tragédia, a Chapecoense já foi campeã sim, sim, lá já. no estado, voltou na final novamente... Deu. Sim, mas, cara, é, é, foi, uma coisa, foi uma fatalidade das piores que se possa acontecer com o Não, um... isso aí... Eu então, acho que o time que ainda... Jogadores, né? é Eles fazem uma muita... boa competição e perde tudo o jogador. É muito Carlinhos, assim. e pra você? Eu acho que a Chapecoense tem um pouquinho de Chapecoense no coração de todo mundo. né? Eu não quero que é. a Chapecoense perca antes de mais nada. Dá mas, bom. na atual circunstância, o Bragantino vai lá e vai bater lá em Chapecó, na Chapecoense. Vai bater? Ai, é, Linho... Claudinho, a galera tava jogando muita bola é. Mas e o goleiro? O goleiro continua fraco É, o goleiro da seleção olímpica Vai fraco né? Vai, Fra. Vai, Fra. E quem iria no lugar dele? Tinha que ter comprado o Walter Ô, o Tinha que ter comprado o Walter Oi, Oi meu Luiz. querido Olha quem chegou na live Por favor, você consegue ver quem chegou? Meu querido <risos> baiano Fernando Nunes Quanto tempo Aí sim, Fernando Nunes Olha, eu vou, no até final, eu vou contar um negocinho do Fernando Nunes, que eu fiquei sabendo, que vai abalar a divisa. Quem não conhece o Fernando Nunes, tem uma rede de padarias em Americana e Santa Bárbara. Ei, Fernando Nunes! Já, já a gente vai contar aqui. Popular Bahia. Oh, Qual que é o próximo jogo da rodada? Atlético, Paranaense e América Mineiro, né? Atlético Paranaense, América Mineiro. Começa com você, Carlinhos. Um dos jogos mais difíceis, hein? Na minha opinião. Verdade? Eu, Eu acho. Eu escalei três o Atlético. Eu acho. É. Eu acho que o América tá muito bem com o senhor Lisca doido. O que era um bom treinador pro Corinthians, é bem, então. hein? É. Ele rejeitou várias propostas é esse ano. Hã? Ele não é tão doido, né? Não, ele rejeitou várias... É, ele não é tão doido ele vir treinar o Corinthians, realmente. <risos> é, porque Ele tá bem no América, né? Não, ele já rejeitou várias propostas, né? Do Santos, inclusive, foi um que ele recusou. É, é verdade. Então você... E, mas o que, que você acha? Então, eu acho que o América vai dar trabalho para o Atlético lá. Empate. Empate. William Turtera. Cara, é um jogo difícil. É... Eu acredito que o Atlético Parana... Paranaense vai perder, cara. Eu acredito que vai dar o América aí. Verdade é Rapaz, vai quebrar meu time, Márcio Coelho. Eu tô falando sério, realmente vai ser um jogo difícil. O Atlético, o Atlético, difícil, bebeira, mas 3 a 0 para o Atlético Paranense. Aê mas tamo junto. <risos> Renato Caio, <Kaiser, risos> essa então, rodada, viu? Renato Caio. Né? Vamos falar para os nossos amigos que chegou agora e estão acompanhando, que é muito dinâmico. Toda rodada, Cartoleiros do Brasil, para quem está na Liga, vai ganhar uma linda caneca. Como que faz? Você vai lá no seu cartório e vai procurar a Liga Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Quem okay? pede para se inscrever, né? para entrar, galera quem vai aceitar, e você vai concorrer. Cada rodada, o campeão da rodada leva uma caneca. Poxa é, vida, hein? E no final do turno, pro primeiro, segundo e terceiro colocado, é, além das canecas? Alinhamento e balanceamento pro seu carro na faixa. Na faixa? Na faixa. Rapaz, é. e um jantar com o Ilha Turtera, se alguém quiser. E eu pago. Boa. Eu não pago. Robinado. ...de manter esse do da Brasil... E alta lá na Liga, Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste, hein? Tem quantos participantes? Tem 347 participantes na Liga. Você já pensou se esse time tipo estiver lá embaixo? A nossa credibilidade. Rapaz, e a gente monta o time da rodada. Eu tenho meu time, o Márcio tem o dele, o Turtler tem o dele, e o nosso querido convidado o Carlinhos, que vai estar aqui sempre, que é bem melhor ele que o Twitter do meu lado, é, hein? Meu pelo amor de Deus, pelo menos ele tem. É, tá, tá bom, é. tá bom ainda. O único problema com os dois é corintiano, mas parece irmão e então traz é o mesmo time. E é o time que a gente monta, e o time que, como o meu amigo Turtra diz, amonta, ele fala amonto, Turtra, pode observar. Eu? É, você, é, né? vai lá, tá? é o time da cartilha do Brasil. É, eu que preciso é. de cartilha, né, senhor? Eu sou ruim de matemática. Oh, oh, eu vou pedir pro um convidado: lê o um recado do Fernando Nunes ali. Só para você. O que, que o Fernando Nunes falou? O William não sabe o que fala e não entende nada de nada. Não, sacanagem. Ah, é não. Era a coisa. piada dele. Não, sacanagem. É da família, sei, mano. É, é, é, tomou chifre da, da, da minha irmã, fica aí. E... <risos> vai. Cuidado. Vai, vai. Continua o programa aí, vai. Ah, pois aí, não pode falar. Rapaz. Agora já foi, vai, manda, continua. <risos> Imagina ter uma vez na sua irmã lá ali, ó, na, na Vila Sampona, no comércio, lá, chegar pra lá e. Putz, não, mas merda, faz mano. tempo. É que ele não <risos> sai do <risos> lugar, mas eu tenho tempo, vai. Olha, Martin, eu vou falar pra você: você tem um segredo? Não conta pro Turtle. <risos> Vamos continuar a rodada. Para fechar a rodada, Márcio Coelho, no domingo, oito e meia da noite, joga quem? Internacional e Esporte Recife. Sport. Esporte. esporte. E quem ganha, Márcio Coelho? Que montou, cara, esporte que montou um time hein, com André e Thiago Neves, que eu vou falar para você, viu? É. Que maravilha. Que elenco, hein? A festa está garantida, né? <risos> Mas da Internacional. Internacional vence esse jogo. Internacional, boa equipe para mim, um dos favoritos novamente. Mas depois do fiasco, que ele quase ficou fora da Libertadores no jogo de. de foi? Quarta-feira? Quarta-feira? O time tinha perdido de seis, de 7. O time que perdeu para esse time de sete, perdeu de seis. E o Inter ficou no zero a zero. Isso. É, tá, tá complicado. O Inter tá. Como falo, tá, é, tem um bom time, mas ainda não ajustou ali para ser um time. Vamos supor vai chegar mesmo, precisa ganhar título importante, né? perdeu o gauchão pro Grêmio, quando todos achavam que o Inter era o favorito, mas ainda nesse jogo contra o Sport, apesar do Sport estar montando também um bom, um, um bom time, né, tem falar que o André agora vê, mas o André tem identificação com o Sport, né, mas é, o Inter tá um pouco acima ainda com o Miguel Angel Ramírez, eu acredito que o Inter vence esse jogo, não vai ser de goleada, 1x0, 2x0 no máximo, mas vence. Ah... Eu também coloquei um jogador lá no ataque, lá, do Inter. Galera, então vamos lá formar o nosso time aí. E qual esquema a gente vamos? No 4-4-2, 4-3-3... Aí no básico que a gente sempre usa, né, o Marcelo? Pode ser, 4-3-3, né, é? que a gente tá usando. É melhor, -3 -3. né, 4-3-3. Então, eu vou me dar o luxo de eu começar, tá? Porque eu vou naquela barbada da rodada. Né? Então eu vou começar com... E, e antes de começar, eu vou, como eu vou falar o Walter, depois eu vou voltar no assunto aqui. O meu goleiro é o Walter, do Cuiabá. Acho que, eu sei que o quase Deus nunca Deus. jogava, mas quando joga, vai muito bem. Bom goleiro. Claro, é o, Walter, que o Walter foi melhor que o Cássio, na minha opinião, né? E o Cássio de, voltou também. Só talvez, que o Walter não levava opinião. sorte, né? Quando ele ia ser titular, ele machucava. Podia eu ser psicológico. Ver. Ele ia ser titular, ele machucava. O Walter era é goleiro para time, né? Não que o Cuiabá seja um time pequeno porque está na Série A. Mas eu falo assim, é um jogador para clube grande ali, O Santos estava é, tá atrás, é, né? Ali. Santos, justamente. O William é, Torres é, vai estar com formiga na cadeira? Não, estava escorregando aqui. Ah, achei, eu achei que era Lombrigas. Não brigas? Não. não aí que vai tá tá para casa. Né, como goleiro mesmo? Ô, Márcio, que técnica que você vai usar nessa primeira rodada? Olha, eu misturei bastante, deu uma mesclada. Peguei alguns jogadores baratos no ataque, gastei um pouquinho mais. No Mas quanto você gastou no geral? Só para a gente ter uma base. No geral, tá 98. Então você gastou bem. Você gastou é tudo. É bem, é bem. Não, não mesclou nada. Gasto... Eu, eu gastei 69. Gastei bem, os jogadores o, eu gastei o meu time é 69. Você ah, entendeu? Pá, é, lá, aqui, né? tem que fazer uma substituição. Agora que o Luan saiu, porque eu tava com o, com o Luan do, é do, do Corinthians. Do... O meu é 69. E o seu, William Turtera? 90. 90? E o C, DJ Carninho? 86. Oitenta... Os 6-2 são dois gastão, mas eu, hein? Mas eu ainda vou mexer no meu time. Viu? É, não, novidade, o mexe é. faltando dois minutos. E depois ele é. manda mensagem assim. Não, eu não posso vai trocar. Eu não pô. Posso... Ele manda. Manda, Márcio? Manda. Ele troca quatro, é. cinco vezes. Tá, eu tá não, cadeira, que eu tava tava. Ele começa assim no ataque, Luiz Adriano. Não. Vou pôr o Garrigou. Não, vou pôr o Bruno Henrique. Não, vou pôr o Rony. <risos> não, vou pôr o Jô. Aí, Rui, ele põe não faz nada. aí um dos dez arrebenta. Aí eu tava com ele. Eu tava com ele. É igual no bicho. O nosso William tudo é de fazer uma fezinha, né? Então ele começa a assim, seguir Vai dar, é pô, é mais caro. Eu gastei 18 cartoletas em um jogador só. Então podia... Gabriel. Não conta para ninguém que é o Gabriel. Claudinho. É o, é o Claudinho, cara. Claudinho. É. é nosso também meu. Agora vamos lá lateral direita. Ah, chama o time na tela aí, José. Ó, oh, tem mensagem. Ah, a, é gente é tão, a gente é tão raiz. Vamos lá, colocou o. Walter? Walter, lá embaixo, cinco. Corta o cabelo do Cássio que vira o Walter. É meu Ah, mano. igualzinho. E, e corta pelo joelho, né, os tocos. Olha como tá bonita a tela agora do Cartola. Não, não sabia, gente. Que é, tava pronto, assim. é, coisa é que nossa. os modelos ajudam, por isso que a tela tá bonita. Aqui, ó. o modelo. Pica, ó. Lá. Eu doido de dor de cabeça Vorto dos churrascos Os cara bravo comigo que eu faço pouco ponto Mas eu não acompanho Eu não sabia que tinha mudado desse jeito <risos> Como é que a rodada começa sábado que vem Fica tranquilo Rapaz, faz oito dias que ele tá na casa dele Eu não sei o que ele faz além de ver revistinha digital <risos> Tô fazendo compras com cartão de crédito Rapaz, rapaz <risos> vou dar um abraço aqui para Lorenza, pro Leonardo Que os filhos do Leco tá assistindo a gente Vou mandar um abraço pra Amanda, pra Priscila. Minha esposa. Ô, oh, Priscila, ah, lá, hein? Priscila? Oh. Domingo, domingo, domingo, a gente vai se encontrar lá na cantina DC Suzano. Festival do Paramegiana. Carlinho já me o seu lugar lá, Priscila, pra você almoçar embaixo da árvore lá. Tá tudo fechado, não tá, Carlinho? Pensou, se não fosse trabalhar, que delícia. É, vou falar, vai, manda a esposa. Ah, boa. <risos> lateral. Vai você, Carlinho. Então, no meu time eu não escalei lateral. Não? Eu então, vai zagueiros. mais o coelho. Lateral, bom. Eu escalei o um Wendel, lateral esquerdo, ex corinthians ex-Inter, hoje no Cuiabá. Para mim é uma opção. Boa é opção aí, o Wendel. Barato, barato. É barato, cinco cartoletas apenas também. E eu gosto do Willia... é um jogador, viu? O é, William Turtera e o seu? O meu. Lateral. Então, aí entra em contradição aí, porque eu tenho certeza que lá na frente vocês vão escalar alguém do, do Atlético Goianiense, mas eu tô com o Lucas Piton do Corinthians, entendeu? Uma boa opção, o garoto tá porque subindo é de barato. produção, barato. Porque ele é barato, quatro reais. Não, não tem reais. Quatro reais? <risos> reais. É. Ou ele fala que eles providam de inteligência, explica Cartogra. pra ele <risos> Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Então, Lucas Piton completando a lateral. Meu querido Carlinho, quem que é o seu? Você Se pegou um central ou parte um de zagueiro? Então, eu fiz os é três isso. zagueiros. É. De a José está procurando é. lá embaixo. Pode descer mais. E. O Endel ali, ó. Passou o Endel. O Endel sobe um pouquinho. Isso. Já foi. Boa. Isso. Ótimo. E você, Carlinho, o seu zagueiro? Eu fui de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O ano passado eu escalava o Léo Ortiz direto, rapaz. É, estava jogando muita bola. E, e barato, barato também, barato. Né? barato, barato também. Cinco cartoletas. Cinco cartoletas. Rapaz, eu fiz um rascunho. Jogadores bons e baratos e com possibilidade para Tua bem. Felipe Luiz, o Jadson no Atlético, o Igor Vinícius do São Paulo na lateral, cinco cartoletas também. Olha, lá, irmão. Irmão. É outra opção minha também. Outra opção sua? É, o Elinho, lá. atacante do Red Bull, cinco cartoletas. O Léo Ortiz, que você escalou também, cinco. Sim. O Léo Pelé, do São Paulo, que eu não quero mais ser chamado de Léo Pelé, é só Léo, quatro Beleza cartoletas. E parece, né, o Pelé na... Imagina, se colocar Agora, o Pelé... Agora, vamos fechar nossa zaga. Que a gente vai ficar com o time do Cuiabá. Não toma gol, você vai quebrar o nosso time da rádio, Cuiabá. Anderson Conceição Lá embaixo, 5 Pode ir descendo lá, produção Chegou no 5 O Anderson Conceição Que já está lá desde o ano passado Fez um excelente fez. Série B fez, fez. É o xerife do time Capitão do time Que a vez de quem agora Mar... Márcio Coelho O meia O meu meia Não é muito barato, viu? É. Dá duas, é, duas de, aqui eu vou colocar vou colocar a mais barata Que seria o Claudinho o Nicão. Mas vamos de Nicão Nicão. Nicão. É. Nicão tá custando 11 cartoletas, não é barato também O é. Nicão é quase um patrimônio Do Atlético Paranaense, né rapaz? Mas o, o Nicão recebeu é Sondagens de alguns clubes, né? O próprio São Paulo, é. Palmeiras Mas acho que ele vai acabar ficando mesmo ali no O Nicão, o Thiago Heleno e Santos É patrimônio do Atlético Paranaense né? É verdade é. Vamos lá, cadê o Nicão? É lá em cima. Nicão é caro, é 11. É, é, ele era um jogadorzinho caro. Viu? O Márcio e o. Ah lá, não passou, viu? Ah, não, não, Nossa, não mas é meia, você tá no zagueiro. Não, é dois zagueiros, já foi. Não, tá faltando um mesmo. Não, foi o Léo Ortiz e o Anderson Conceição. É, acho que não isso. foi o Léo Ortiz. É. Vamos lá, o Léo Ortiz, lá embaixo. Cinco, cinco. Vamos lá, isso, Léo Ortiz. Isso. Agora vamos para o Meia, né? Com o nosso querido e glorioso Márcio Coelho. Ah, amigo, aí, ó. Aí. Isso. Agora, pergunta que não quer calar o William Turtera. Você que teve tempo, ficou em casa, estudou. Teve. O cartola esse ano, meu querido Carlinhos, tem uma novidade, que é. Excelente novidade de reservas, né? O banco de reserva. O William Turtler, explica pra gente como funciona o banco de reservas. Então vou colocar o áudio aqui como funciona, que é o que você explicou <risos> ontem no grupo. <risos> você gosta, né? Mas eu já expliquei para ele no grupo. Ontem a gente, Mas, gente perguntou no grupo como que ia funcionar Ninguém sabia aí, ele sabia, agora ele pergunta para mim. Oh, mas eu vi o ano, ele já sabe, Aprendeu, né? Aprendeu. Marcio Coelho, pra explica aprender, pra gente. Eu não vou ah, dar ó. importância para banco de reserva. Uh -huh. Porque eu, eu boto fé nos meus jogadores. Deu para perceber os últimos anos. O Baiano montou uma filial, só que ganhou do C Cartola. É, mas o ano passado eu comprei um carro nas custas dele. Ah... É. <risos> Bom, vou tentar... o cara, Eu não sei, mas um apartamento comprou. É. O cara, eu não sei, mas um apartamento novo não é na Avenida Brasil, mas comprou, adquiriu um patrimônio, um apartamento, a melhor hum. coisa que podia acontecer. Mas, Martinho Coelho, explica para nós conforme funciona o banco de reserva. Vamos lá, vou tentar explicar. Funciona o seguinte, você vai ter direito a cinco, cinco opções, um para cada posição, né? ali. E lembrando que tem que ser jogadores que custem igual ou menor, né, menor valor do que o que você escalou. Então, você escalou um meia que custa é, 13, 13 cartoletas. Se você for colocar um meia reserva, ele tem que custar abaixo de 13 cartoletas. Caso ele não jogue, vai ser computado o ponto daquele reserva que você colocou. Então, dois jogadores ou mais da posição vai contar apenas para um. Então, se o outro não jogou na posição, simplesmente sua pontuação vai ser... Vai ficar negativa ou zerada, né? como na maioria das vezes. Acho que é mais ou oh, menos só, isso. Né? Só interromper. Me perguntaram se o jogador expulso o reserva entra no lugar. Não, não tem nada a ver, não, né? Não, expulso ele jogou, então, foi expulso. Isso. Agora expulso. vai fazer uma pergunta básica para você. Manda. Dois jogadores, dois meias que jogam. Tem o um reserva. Qual dos dois vai ser escolhido, vai entrar em qual posição, você sabe? De menor scout, né? Não, o que joga primeiro. Entendeu? Ah, pelo horário. Pelo horário. Ah. Você escalou o jogador no primeiro jogo, ele não jogou. O do terceiro também, mas o reserva, o seu reserva vai contar no primeiro que faltou no jogo. No Perfeito. primeiro que iniciou. Anotou aí, Turtera? Então, se você... Anotou aí. Né? É automático. O programa, se você escalou o meia, tá? O Luiz Inheiro não jogou. Isso aqui é colocado o Luan no banco, o Luan jogou na posição. Então, automaticamente, o Cartola já vai colocar o no Luan seu no seu time. Não, porque sempre o reserva é valor igual ou inferior ao que você escalou. E vai ter reclamação, hein? Você não consegue escalar um reserva valor superior ao seu jogador titular. Sempre tem reclamação, não adianta, viu? Vai ter. É, sempre tem. Não, você entendeu, Iletúrtero? Mais ou menos ainda. Eu confesso foi, foi, que faz não... um resumão rápido pra nós aí, nosso leitor tá pedindo. Na trigésima rodada, eu vou estar tá entendendo quando tiver <risos> acabado o campeonato. Pra ele. Ai, meu Deus, então, vamos ó, continuar. Tô vendo ali, é ó. A Priscila escreveu, o Renan já montou o time aqui. O Renan é meu filho. Seu filho. Na hora que eu falei que vinha no programa aqui hoje, ele falou: pai, me ensina a jogar cartola. Filho, ó, beijo, depois eu vou dar uma força aí, beleza? Vê se tá. Okay. Né? Olha Leboleiro. só. É pô. É. Rapaz, tem sangue de jogador na veia. O Carninho tá treinando o garoto pra não precisar trabalhar, filho. Pensou daqui uns... um tempinho? Tempinho, um tempinho. Vou tempinho. falar pra você, <risos> rapaz. O Turtra <risos> também tá treinando a esposa dele tá fazer salgado, vai mandar uma salgaderia pra ela trabalhar e ele ficar em casa. E trazer salgado pra ele. Trazer salgado pra ele. Outro. Um você, sabe que, você sabe que salgado aí no estúdio dá rolo. É melhor parar com isso. Eu não tô entendendo. Explique aí. Quem recebia muito salgado aqui no estúdio de presente? Não sei. Quem que é esse dedinho pra cima? <risos> Rapaz, eu não eu vou falar pra você. Aí. Hã? Olha. Não... Peraí, teve... peraí, peraí, Josué tá falando. Como, José? Teve, teve que conversar. Ah, ligado pra saber se o Márcio ia vir hoje? Ligado? Hã? Ah. Ah. Como não veio, não mandou vi, salgado. Né? Não mandou salgado, porque o Márcio não veio no programa. Olha o Josué, que traíra. Rapaz. <risos> ai, ai. Olha lá, o Leandro. O Leco colocou quem? É o Márcio, que é o rei do salgadinho. Você Já tá famoso, hein, rapaz? Só porque, só, porque eu tenho, só porque eu tenho os ossos um pouco mais largos. É. Eu os ossos de salgadinho. <risos> Olha lá, rapaz. Você consegue ler lá? A é Maria Gerusa. Olha lá, é. boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, minha querida. William Turtera, seu meia. Cara, eu vou colocar... Eu não gosto do futebol dele, mas ele... É vem porque crescendo. escala, eu não entendo isso, eu não gosto, mas escala. Tem... Porque ó, no Cartola, ele tem, brasileiro. ele, tá, 20. ele tem, tem vindo 20. bem. Cada time, em média, tem quatro jogadores para jogar no meio. 20 vezes quatro? 80. Ele escala um cara que não gosta. Cara, yeah. dá, não, e dá para entender uma coisa? que lógica que é essa? Eu não gosto mesmo dele. Por que escala? Rodrigo, Rodrigo Dourado. Do Inter. <risos> eu não gosto pelo fato de que, que, que eu, eu levei uma. Eu tive uma fase ruim com esse cara, porque eu escalava ele, ele não fazia nada. Eu tirava ele e fazia 15, 16. Aí eu falei: ah, não vai mais. Mas eu. Você vou, escalou com essa rodada? Ele. Coloquei, é ele, né? A, então, a gente vai tirar. Vamos tirar, a tirar. Todo mundo tira o Rodrigo Dourado, galera. Eu vou pôr ele de capitão. <risos> eu também tenho. Eu também tenho. Não, ele é o óbvio. É o óbvio. Óbvio. É. Óbvio. É o é, poço. Você Assistiu o poço. Assisti. Assistiu, gostou? Gostei. Entendeu? Lógico que não. Eu não entendo nenhum filme da Netflix, cara. O milagre da cela 7, você assistiu? Chorei muito. Entendeu? Entendi, claro. A, a hora da árvore lá na, na, na cela, você entendeu certinho? Sim, é o. É o eu o não vou cara... perguntar agora o que significa, mais pra frente você assiste de novo e você explica pra gente. Tá bom. Tem filme nome eu. do Anthony Hopkins lá, que o senhor fala sobre o pai, que também é bom pra assistir, hein? Rapaz, futebol aqui é cultura. Não entende, não entende nada. Não entende nada? Nossa senhora. Poder <risos> jovem. Rodrigo, quando era jovem, se instinto selvagem, para entender o final do filme. Meu pai meu <risos> Rodrigo Dourado. Vamos que não é o cinema-câmeração, vamos. <risos> aí, achou? Vamos lá. Achou? Vamos lá. Agora, como mais tá mais um nosso meia. Time aí? Falta mais Pai, um meia. Então, eu falei no começo do programa, eu vou de Rafael Gava, do Cuiabá. Porra, oh, ah, rapaz. Fez o gol da final do Campeonato Sumatogrossense. Aqui tem amigos e família em americana, um dos meus amigos também, onde um Rafael Galo. Ah, é amigo seu? É, a gente, chegou ali, você pode, você, você pode jogar bola junto? Não, porque ele não no programa. Não, era tão bom, né? não, mas você pode é. pedir a camisa, né, pra gente sortear aqui, ah, vai um ver, vamos ver. Zap um, um, um, um, um, um, um, claro. Hã? Claro que pode. Pode, é isso. Boa. Boa. Vamos pro ataque agora. Nossos fazedor de gol. Vamos lá. Eu vou de Tem que ser barato. Eu eu escalo jogador barato. Vitinho no Atlético Paranaense. Cinco cartoletas. Lá embaixo, produção. Lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá, Vitinho. Márcio Coelho. Quem é o seu atacante? Eu tenho um atacante do Atlético também, mas não é o Vitinho, que é o Kaiser. Mas eu vou dar a dica da minha segunda opção, que é do Cuiabá também. Eu fiquei em dúvida entre o Cleison e o Elton, mas eu fui de Elton, que é o centroavante, camisa 9 ali. Jogador. Tá bem aí o Elton, O Elton já jogou num monte de lugar, hein? Ah, Já jogou... quase. Lei do pra ele good, é fácil. Né? Todo eu time é leitura. Ah, é? é, é o Elton. Tá ficando sete cartoletas, tá baratinho. Que beleza, hein? Agora é a vez de quem escalar. Opa! Quem é o fazedor de gol aí, William Turtera? Fábio de gol, ver? Quem? Ele? Pablo. Pula, pula. Como não tá de aí, produção? Sabe por quê? Você, vai na vai da tela. Vai na tela. É. Ele... sete reais. Aí, ah, não. Vamos Vamo colocar alguém para ele de capitão. Ah, sete reais não. Pala. Pala. o Rio branco ali que era do Rio Branco. Não. Eu, eu, eu vou ele deixar não meu convidado. Não, não. não. Ele vai fazer vou... da... tudo. Tô... Eu vou perguntar pro o Carlinho. Carlinhos. Carlinhos, o que você vai pôr para arrebentar de fazer na rodada? Para falar da. Mais. A nossa, nosso time é. muito bem. É. Eu vou de Hulk. Hulk, agora sim, Hulk. Ah. Um Hulk. Ele está é, um no, no, no meu time. É um ele é um tá aqui oh. ele tá com bastante grana, né? precisa gastar um pouco. Olha aqui. É, tem um é. time. Olha aqui, olha, olha o quê? Tô olhando, olha lá produção. Aí, Não dá para ver nada. Vai ver o que aí? Ah, você tirou? É. Aê! Oh. Aê. Aê. O Pablo, o Meu ataque Pabllo. é o Pablo. Beleza. Mas a gente vai deixar você escolher o treinador, o Turtera. Pode escolher o treinador. O do... É ele mesmo. Quem que assoprou é aí, então? Ah, você virou o celular, não, é. ah, deu. deu pra ver o treinador? Não. Ah, deu Fazia. pra ver. Tá sem é problema, Luísa. Parece o Dado Salau, né? É, é mesmo. Oh. Ai, meu Deus do céu. Internacional, é. Internacional. Você sabe o último ano que o Internacional foi campeão? Jogava setinha, naquele certo. ano. 70. Ó, que setinha, não. Olha Olha o Brasil Olha na lá. Claudomiro, casa. Paulo Isidoro. Ajuda ele, Figueroa. Sei. O ano que o Polícia saiu da fila, fala aí. Você tá falando o ano que ele foi campeão brasileiro? Não, da Copa do Brasil. Nós tá do quê? Achei que era campeão paulista. A Copa do Nordeste. <risos> campeão paulista, o Inter foi em 1986. Ganhou do Palmeiras 2x1. Gol de Tato. Tato, falha do Denis. Gol do Quita e o Éder Aleixo fez o gol do Palmeiras. Beleza? Ah, boa. Pode procurar aí nos arquivos. Pédia, né? Não. Eu era garotinho, Doze anos. Em 12 anos, sofri, rapaz. 12 anos? Luiz Mauro anos. do meu lado aqui. Eu nasci em é. 74, 86, 12 anos, filho. Denis foi dar um passo de peito pro goleiro lá. O Martorelli, que raiva, filho. Pelo amor de Deus, viu? só estresse. Vamos deixar nosso convidado escolher o capitão do nosso time. Põe o time na tela aí, meu querido é Josué. Que que responsa, hein? Vai tá lá, enfim, Rapaz, coloca o que. Eu vou pedir nos universitários aí, né, poxa? Você vai... Mas eu vou, de, eu vou de Hulk. Você vai de aí, Hulk, eu vou de Hulk. Mas. também? Tá e você, William Turtera? O capitão? Pablo? Não, o Pablo não tá aí no time! <risos> <risos> oh, Hulk! O oh, Hulk! o Hulk? Então tá bom. Eu iria vir então, o Hulk. Ó, iria de Hulk aí, porque o Hulk ele já vai arrumar treta, já vai tomar cartão. Não, tô brincando. É o Hulk mesmo. O Hulk. É. Galera, quem quiser participar da nossa liga, faz o quê, meu querido Carlinhos? Vai lá na liga do seu cartola e procura pela Rádio Brasil Santa Bárbara do Oeste. Manda o convite, a gente vai aceitar. E a cada rodada o campeão vai levar uma caneca lindíssima para Será casa. que a gente vai ganhar com uma caneca? Eu espero que sim, né? Eu espero que Eu sim. Que é legal, bacana. Márcio, você quer uma? Faz coleção. Eu não quero. Você Faz coleção. Você também quer, Turtera? Oh, o Turteira tem que ser a meia dúzia, não. a cia dele quebra tudo. Tem que falar tem que, que, que não é muita. Não é caneca de chope, não. Pô. É, é de canequinha da de é. leite. Eu só tomo eu isso vou... agora, porque eu estou em repouso aqui em casa. Você tá em repouso. Olha o tamanho das pastilhas. É um caracoto. Amidalinha, Amidalin. Pode ver que é amidalinho aquilo ali. Ele vai ali. Não. É. não energia o C. Ele não. Ainda bem que não é supositório, porque é o tamanho, hein? Pelo tamanho deve ser Viagra. Tá parecendo bateria isso aí, pô. Bateria de controle. Josué, vamos passar nosso time na tela? Reservas. As reservas, nós escalou as reservas. Novidade. Novidade. Então vamos lá. Não, é a gente. Clica no reserva. Aí vai Clica aparecer. Aí. aí aparece. Agora Isso. vai baixando. Os tá vendo? Mais caro a gente não pode. A gente tem que de cinco para baixo. Isso. Volta um pouquinho, Josué. Faz favor para a galera entender em casa. A gente colocou o Walter que custa 5. Então, automaticamente, o nosso goleiro reserva tem que custar cinco cartoletas. Não é reais não, Turtera. Cinco cartoletas ou menos. Então vamos ver qual as opções que a gente temos. Vamos lá. Como eu escalei o goleiro, eu vou colocar o goleiro reserva. Puxa o campinho para o lado aí. Isso. Vamos colocar o Creiton. Como é, todo o... mundo falou que o Red Bull Crayton. vai ganhar, né? Vamos colocar o Creiton. Esse Creiton é um ótimo, goleiro. Meia boca. Tá, vamos creio. Mas vamos de Agora vamos voltar lá na tela para a lateral. Vamos escolher o é nosso no lateral, lateral reserva. Não, ele volta toda vez, Josué. Marcião, você escalou lateral reserva. Vamos é lá nas é opção que a gente tem. Vai ser de quatro, quatro. para baixo. isso eu coloquei o Edmar. O Edmar, também outro reserva do vai para baixo. Acho que é reais. É Edmar. Edmar. Cartoleta. Ah, cartoleta. ah, mas pra ver se o William ia falar, filho. Pra ver se o vai falar. Eu tô dando a deixa para ele. Não, o Edmar é seis, né? Então tem que ser menos cartoleta, Márcio. Menos cartoleta? É. O lateral era o, o Igor Vinícius, coloquei o Wendel, né? É. Esse, vai ter... Ter... Esse que ele tá trocando. Pode ir, Pode ir ó. Tem, temos o Léo Pelé, temos o Alisson. Léo Pelé. Pelé, é então, Pelé. Então é vamos isso. colocar o Léo Pelé em reserva nosso. A, B, C, a, B, B. Zagueiro, nosso nobre Carlinhos. Vamos, Vamos lá as nossas opções. opções. Temos aí. Lucas Ribeiro do Inter. Lucas Ribeiro, o esporte não vai fazer gol, não? Imagina, Imagina o, corrido, o, é, o Inter está engasgado com o esporte, porque o Inter começou a aquela... cair no final do Aquele jogo. Aquele jogo perdeu passado, em casa, né? É, então eu acho Aquele que vai que regaçar o, o esporte. Vamos ver. Vamos escolher o meia, nosso meia reserva, nosso querido William Turtera. O Vamos homem lá. mais bonito da cobertura da Avenida Brasil, nosso Sexible, conhecido como filé de borboleta. Ai, Olha, pode... Vamos lá... Poderia colocar aí... Sobe mais um pouquinho, que eu gosto de pessoas caras. Nossa, Não, tá bom, tá bom. Pode ir o Ramirez, seria uma boa aí, ó. Rapaz, o nosso é. elenco reserva ou é Red Bull? Pois bem. Agora vamos para o atacante. O atacante vai ficar por mim, por minha conta, que fazedor de gol é eu. Com esse peso aqui, tem que jogar parado na frente. Com o Gilberto. Rapaz, quem é Gilberto? É Ione Gonzalez do Ceará. Boa. Ione Gonzalez do Ceará. Possível Talvez que você não cara... jogue. É, Talvez rapaz, vai arrebentar. Joga joga. tá, vai jogar igual eu jogava no flu. Igual eu jogava no flu, meu querido Márcio Coelho, suas considerações finais para o nosso primeiro programa. Desculpa algumas falhas nossas aí, né? Mas vamos lá, Marcião. Não, eu que agradeço mais uma vez aí por tá participando. É, um, é sempre uma honra falar de futebol, de cartola com meus, meus amigos. Hoje com o Carlinhos também, mandando muito bem. Queria mandar um salve para o Josué também, que organizou tudo isso aí, né? O Josué que é o nosso director, né? vamos dizer assim. E até semana que vem, né? Contamos com a participação, agradecer as participações do pessoal também, que sempre ajuda a gente aí. E até o próximo programa, até sexta-feira que vem, com mais um Cartoleiros da Brasil. Vamos lá, nosso querido Josué, põe o time na tela para a gente ver o que a gente escalou. Eu falo um, tu fala outro. Vamos embora. Sorte que eu tô com você, porque o Twitter não consegue ler lá, você sabia? <risos> não não lê? Goleiro, Walter. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Então direito seria Wendel. Temos dois laterais esquerdo Vamos lá. zagueiro, Anderson Conceição. O outro zagueiro, Léo Ortiz. Nicão, do Atlético Parainse. Paranaense. Ídolo do... Pelo amor de Deus. O ídolo do Twitter, Rodrigo Dourado. Meu amigo, Rafael Gava, do Cuiabá. Vitinho. O Elton também, do Cuiabá. O nosso capitão, o incrível Hulk. E o técnico, nosso amigo Dado Salau, Miguel Anjo Ramírez. Nosso time custou apenas 79 cartoletas, importante, cara, hein? Importante. Olha ah lá, o William tá te chamando, Carlos. Diga, William. A esposa tá perguntando: cadê o relógio? Que, que, que relógio é, é esse, cara? cara? É o seguinte: essa história do cadê o relógio tem a ver com o um filme que eu falei do Anthony Hopkins lá do meu pai. Então assistam, vocês vão saber Ai... a questão do relógio. Rapaz, <risos> eu vou falar para você: pensa numa mulher bacana. Legal nossa. de se conversar, bom diálogo, nossa. educada, é a nossa querida Priscila. Nossa. Pensa na pessoa incrível nossa. e nossa. formidável. Meu Deus, hoje vai ter um jantar espetacular a hora que eu chegar aqui. <risos> vou propor o um desafio aí para quem citar uma média de, de, é. de pontos né, que o time vai fazer, e eu vou anotar aqui e ver quem chega mais próximo. Vamos lá, então. O nosso diretor passou para nós o seguinte... Para a gente, cada um, falar e tá anotando lá, hein? Quantos pontos vai dar o nosso time em média? Vamos começar pelos mais velhos. William Turtera. Quantos, time, quantos pontos vai ter a média o nosso time? Nosso time. Nosso time, é. time. Cartoleiros da Brasil. Nosso time. Nessa é, né, rodada. Ah, na rodada. Na rodada. A gente, a gente vai conquistar os 78,5... <risos> Peraí, peraí. Aí. Travou? <risos> Ele queria 78. 78,05. 78. Não, peraí, peraí, 78,5 ou 7805? Tem diferença. 7805. 78. Raso, 78. Qual eu conquistei na natação contra a sua filha lá, que eu deixei ela para trás. A gente devia fazer um churrasquinho final de ano? A minha menina tem 9 anos. Aí meu filho foi, voltou, foi, voltou. Aí ele chamou minha filha, vamos competir. Minha filha, você vai mudar, tio, para competir com você até nove anos. Você vai ficar pra nada. Ô, Carlinhos. Minha filha foi, voltou, foi, voltou Ele tá começando os dois fazem a natação. jogar na boia. Os dois fazem natação, rapaz, tô fora. Tá vendo? Vai. Mas não tem mais 20 aninhos. Aí, saiu lá fora assim, te juro. Tá passando. Pera um aí. detalhe, viu? Eu parei com o cigarro, eu parei com a nicotina, viu? Ó, oh, boa, boa, boa. Quatro boa. dias. Quatro Parabéns, dias. meu cara. Faz quatro dias que ele parou de trabalhar, parou de fumar e parou de namorar. Só por ter namorado já faz seis anos, já, mais ou menos. <risos> Márcio Coelho, conforme quantos pontos você acha que esse elenco nosso vai fazer? 65. Nossa, Márcio, tá baixo, hein? Deus tá humilde, hein, 65. Nosso convidado. Eu vou jogar um pouquinho mais acima. Vou confiar no Hulk, meter uns golzinhos lá. O capitão vai dobrar. 90 pontos aí. Ó, oh, isso aí, né? Na minha conta, o Hulk faz dois: 16, 32. É mais um dois do Anderson, zagueiro: Vai 16, 32, 16, 48. A zaga que a gente colocou é quase tudo do Cuiabá. Não vai levar gol. Mais 20, é um 68. Bom. Faz alguma coisinha no meio ali. 87,5. Quando fala meio, é meio, é 5, não é 05, meio. 87,5. Boa. Beleza? William Turtera, Seus finalmente. Obrigado, Luiz. Carlinhos, abração. Em breve a gente pega uma festa junto aí quando voltar toda Nossa. essa essa coisa aí. Marcião. Parabéns pelo cabelo também, grande abraço aí. <risos> Obrigado. Vamos explicar para a galera. Pegar uma festa você e o Carlinhos não é que seja para balada. Os dois são dois excelentes DJs profissionais. Casamento, aniversário, velório, debutante, separação, pagou. Eles vão tocar. Leva a estrutura, monta. Festa de duas pessoas a oito mil pessoas. Pagou, levou. Dois excelentes profissionais. Boa. Fala, Motoguil. Só chamar, que a gente vai. <risos> Vamos aqui passar a palavra para o nosso convidado, ah, glorioso gente. Carlinhos. Vamos lá, Carlinhos. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Luiz, Marcião. Satisfação novamente, Turtera. Muito bom, gente. Vamos lá, começar mais um ano de cartola. 38 e rodados aí, Nice. É, é rodado, hein? É, vamos lá, né? E agradeço a todo mundo que participou, foi um privilégio enorme. Bora lá, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente. Quero agradecer ao Josué pelo convite da gente Mas essa brincadeira. Que cada um tem sua profissão. A gente faz isso aqui por hobby, por brincadeira. A gente gostamos, nós gostamos de ganhar, não gostamos de perder, nós vamos ficar cornetando a gente. Agradecer ao Márcio Coelho pela sua nova estética lá da casa dele. Infelizmente não veio as coxinhas. Agradecer o William Turtera. Sempre ali, atencioso, prestativo, correto no comentário, bem informado. Fazer um agradecimento especial ao nosso querido Carninho, que hoje estava lá do lado de Nunga, Santa Nossa, Rita. Onde você estava hoje, Carninho? É Santa Cruz das Palmeiras. Santa Cruz das Palmeiras. Sabe onde fica Santa Cruz das Palmeiras, William? Não gosto desse time. Pula. <risos> Mas até o time, hein? É. É. agradecer ele, agradecer toda a equipe da Rádio Brasil. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e na próxima sexta-feira, que hora, William Turtera? Às cinco e meia da tarde. Cinco e meia da tarde, tem isso? Cinco, cinco e, meia e meia da, da tarde, tarde, tem. Não sei, eu acho tem. que tem. Tem 15 tá da tarde. Tem, tem, tem também, tempo. tem também. Então eu vou dar uma moral pra você. É. Galera, só minha vinheta aí, Josué. Até mais.